Bom tarde! Mais um destes no Canadá começando para vocês. E hoje estamos aonde? Estamos na Disney. Chama o bar aí. É o quê? Não, peraí. A gente veio na Disney, na, na Disney de Montreal, gente. Vamos lá, onde? Vamos mostrar para vocês o parque de diversões mais divertido e divertoso do, do Canadá. E hoje tá tendo o que? Noite do terror do Play Center, né? I got that no vídeo. A gente já saiu, amor. Amor, são pessoas fantasiadas.